como é que é a malta do aço? bem, hoje está um grise, como se dizem em português, não está grise, nem está orvalho, está mesmo é um frio do, de... ui, bem, estamos a caminho do nosso amigo Rosa, para aqui, para, pensar ele, montar os braços, ui, isto anda tão bem, os braços que tínhamos falado no último vídeo, uh, ele disse que estavam já um bocado manhosos, que era o tac-tac, que -tac, era dos braços, e eu disse, olha, compra os braços, depois passa a chegar para montar, o que é que acontece? Epá! Eu não comprei só os braços, né? como vocês viram. Aí isso dá que um cheirinho. Estiquias de correntes. Epá, isto é tão bom, pá. Isto é tão bom, pá. Vocês estão a ouvir este tac, tac, tac, tac que ele faz? Pronto. Ele, ele diz que é o braço. E eu não comprei só os braços. Comprei o, a capa do distribuidor, o rotor, a bobina, as velas. Epá, este carro não me deu despesa assim nenhuma. Eu achei por bem modificar isso. E são coisas que mais dia mais dia dão um peso mestre, né? Então, para quê ficar a piado? Mais vale fazer a manutenção preventiva. Então, eu mandei vir logo essas pecinhas. E o oh, Rosa pensa que se vai montar só os braços. Mas vamos montar ali mais qualquer coisinha. Acho que ele não vai achar muita piada, mas vai ter que ser. Vocês, agora, fiquem por aí... Vamos ali chatear o nosso amigo Rosa, mais uma vez, vocês já o conhecem, não é? E vamos chatear o homem, vamos montar estas coisinhas e vamos pôr... Epa, está para tá aqui obras, está para tá aqui obras... E vamos pôr o jacaré direitinho. Bem, subscrevam, deixem já aí o vosso like, a seguir a introdução, vai, vai Rosa pôr a mão na massa e vamos, em princípio finalizar o G40, porque eu acho que não vai ficar assim a faltar a nada. Eu depois vai dar aqui uma vista de olhos, mas eu acho que vai ficar a faltar a nada, e esta estrada está todo o tempo por acá, né? Bem, até já! esta estrada já não está emburacada. Vai sempre ar este carro. Vai sempre volar este carro. Agora que eu estava a reparar de uma coisa, eu ouço o tá ali da roda, sim senhora, ouço ali aquele braço, parece mesmo que a roda tem razão, mas também sinto aqui a bater qualquer coisa aqui na zona do travão de mão. Eu acho que também a linha... Vai, vai Rosa! Vais ver também a linha! Vá! Agora que Agora é que até já! Ah, então, pessoal, já estamos aqui com o amigo Rosa. Olha, Rosa, sabes uma coisa que eles reclamam sempre contigo no vídeo? Diz. Tu falas muito baixinho. É é a minha maneira de falar. É. Vou tentar falar mais alto. Vocês querem que o gajo vá cantar <risos> ou o quê? Eles dizem, é pá, mas fala muito baixinho. Sabe o que diz, mas fala baixinho. Tá bem. Olha, trouxe-te aqui novamente o um jacaré para a gente fazer umas coisinhas e eu já pus aqui atrás. Tu estavas a pensar que era só os braços, mas eu trouxe mais umas coisinhas. Vamos, vamos, vamos. Espero que não fiques chateado. <risos> não pá, como eu tinha dito, como o carro não me deu, pá, não nos deu assim muito sucesso, de aliás, nem o compressor era quase preciso abrir aquela correia que eu queria mudar, estava a mudar, mas para as outras coisas não perdeste precisava. Nada. Né? Pronto, mas só me deu essa despesa, pá, achei por bem trocar estas coisinhas, porque o carro que tem lá é, aquilo é de origem, não é? mesmo de sim. fábrica. É pá, eu acho que sim, não tenho certeza, vemos agora, de qualquer das maneiras acho que fizeste bem. Já Isto. fizeste o trabalho de casa, já vi que é tudo material bom. Yeah. Pescar... As velasinhas? Sim, as substitutas. As substitutas, não sei quais é que lá estão, na volta tem umas destas, já a gente não chegou a ver. E o tal braço que em vez de um trouxe dois, assim, metes já os dois, dois não é? Os dois novos é o melhor, depois alinhas a direção e ficas... Sim, porque ele vai, ele vai de lado agora, ele tem direção da, da torta. De lado vão todos. <risos> então pronto, olha, ah, e os, os, cabezitos. os cabezitos, também os cabezitos. cabezitos. Também os, os cabezitos. Tá pois olha, guardas aí o material velho, se fizer falta para outro. Tá sempre a rascar alguém. E se a gente achar outro, nunca sabe. Pois. Bem, então vamos desmontar? Bora. Estás com vontade? É para está um bocadinho frio. Está <risos> Hoje está um gris do caralho. Então vá, bora lá. e ó. E shut it down get my section don't bother with yeah. i'm watching and to be out all know já está tudo fora the friend bom aspecto, mau aspecto, médio aspecto. daqui da parte da ignição que as velas o rapaz também já tinha substituído as velas por iguais a umas, são uh, iguais àquelas? São, iguais ou, são. são. Yeah, a malta, se quiser ver a referência, velho. é esta. O rotor e a tampa é também lindo. tem muito bom. Mas tem... é original? Ou já não, é outra? Não, já foi substituído. mas já é outra? Pá, Tudo o que é peças de desgaste, o homem tinha, tinha substituído tudo. Vimos para suspensões e por outras coisas que já não me lembram, certo? Até isto, Bom, mas... até isto já tinha. Pá, não está novo, mas já não era original. Sim, sim, sim. E eu pensava que era original. Mas pronto, compensa-se em um meter novo, não é? Novo é novo. Sim, agora vai. Novo é novo. Agora vai. E aí aquela gente guarda para um próximo G40 que a gente achar. Está bem. <risos> eu! eu! Já está aí Rosa? aqui pega. Pega? Acho que sim. Pega? Estão. É, vai não é que pega. Olha o gajo, olha o gajo. Epá, não... era para não montar as camas. Era para não montar as camas. Está show? Está bom. Está novo? Está novo. Tá novo. Vamos passar com... para a parte de baixo. Está novo com 30 anos. Ah, pois é, já viste? Então bora, vamos para a parte de baixo. Só o gajo na vida. E oi, oi. E eu oi. Yo, drink that, what's in my leaf, gonna stick this whole place out Big facts, I do what I want, I do what it does I'm moving around, I'm getting the love It's me that you want, my schedule is plugged But I'm here now All I really wanna know, is when we leave. and All I really need to know, is when we leaving Desmontados, está aqui o homem já acabou ah está quase? É Olha, acho que, é aliás, uma... é uma estreia dele, é... é uma estreia do YouTube. É, <risos> Bom, já estão aqui o homem a finalizar e já detectámos aquilo que eu falei no vídeo, que era aqui, não é? Era aqui que batia porque faltava, faltava já tinha, tinha lá o sítio. Deu-lhe uma cena, ah, deu-lhe um AVC. Pronto, já temos uma borrachinha nova, ok, e yeah, assim já não bate. Mas ele Ainda bateu bem! Está tudo amassado! Ainda corta fogo Ainda ele está! Está novo! Está, está novo! Bem, para finalizar aqui o conteúdo, olha aqui, estamos a pôr aqui umas pausinhas que o meu amigo Rosa não gosta nada! Não está, mas faz parte do carro! Mas faz parte do carro! Vai ficar aqui com a sua Fica originalidade! É, Swack! Fica que um espetáculo! E está feito. Olha aqui o espectro que fica com a espalda rosa. Fica bem, pá. Epá, fica muito bem, oh fica... <risos> fica muito bem. Temos as falazinhas já montadas. Olha, antes de irmos embora, mostra só aqui o... os braços. Só para a não dizer que. Ah, e tal, não mostraste os velhos. Certo. Estava mesmo estragado. É que este, este que era da concorrência, que já tinha, já tinha sido substituído, que não tinha folga. O barulho que tu havias devia de ser deste, que já tem aqui uma folga, é o original ainda. tem as borrachas originales e tinha aquelas anilhas montadas ao contrário. Ao contrário. Como a gente já tinha falado. Pronto, braços montados, paus, distribuidor. Distribuidor não. A parte um, de ignição nova. E pá, e já não mais. E pronto, mais um serviço concluído, com sucesso. Bem, choca até logo, está feito? Bem, até bem o... que sabes, que sabes, está até a próxima avaria, até a próxima estrago, está feito. Está feito. Então vai, já sabem, o amigo, sempre que Sempre, quase sempre. Ao domingo não. O domingo. Vai, gas!